Oi pessoal, tudo bem? Vocês que estão assistindo aqui pelo IGTV, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa penúltima live do projeto Varal de Ideias, que é um projeto muito maravilhoso, que foi criado no começo do mês... Pra, deixa eu acenar aqui para vocês, que foi criado no comecinho do mês, trazendo é, pessoas aqui né, para conversar com vocês, para poder passar um pouquinho de experiência. E foi muito legal, porque nós trouxemos vários convidados. A gente trouxe pessoas da área de autoconhecimento, pessoas da área financeira, é pessoas da área de empreendedorismo, então foi maravilhosa. E hoje a nossa convidada é a Eliane. A Eliane ela é consultora de investimentos imobiliários e ela vai passar para nós um pouquinho do conhecimento que ela tem nessa área. Então, eu só estou esperando ela entrar pra gente começar a nossa live. Gente, do céu, tá muito frio, né? Tá tão frio que eu tô de luva. Só tirei para poder acenar para vocês. <risos> Meu Deus, que frio. Deixa eu entrar aqui. Ah, Eliane entrou. Eu vou mandar o convite para ela aqui então, pra gente poder começar o nosso bate-papo. Esperar ela entrar. Que frio! Oi, Eliane! Oi, Josi! Tudo bem? Tudo ótimo e você? Como você está por aí? Bem também! Tá é... frio, né? Eu tô te ouvindo reclamar do frio aí! Nossa, tá muito frio aqui! Eu acho que tá 11 graus! E... Só que assim, é 11 graus, mas a sensação térmica é 8, 8 graus, eu acho, a sensação térmica. Tá muito frio. Nossa senhora. E aí, tá quente? Que bom que você tá bem agasalhada aí pelo que eu tô te vendo, então. Eu tô. Não, esse negócio de passar frio não é comigo, não. É, Oi, em São Paulo não tá muito frio, não, tá? Tá, tá geladinho, é? assim, o ar geladinho, não tá? Também de ficar de camiseta, mas aquele frio de Curitiba, eu me livrei. Ai, que bom. Oi, Eliane, é... Eu te apresentei aqui, logo quando eu entrei, mas eu queria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o que você faz, há quanto tempo você trabalha com o que você trabalha, que enquanto você se apresenta, eu vou mandar o aviãozinho aqui para a minha rede de contatos, tá bom? Tá ótimo, Josi. Então, vou Vai um se aqui. apresentando aí. Tá bom. É, primeiro eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho Desse produto que muita gente conhece, que é o consórcio imobiliário Mas muita gente não sabe do que se trata né? É, eu trabalho já nesse segmento há 10 anos Então fiquei aí uns 4 anos mais ou menos Que eu não estava dando uma ênfase em cima de, desse, desse produto especificamente Mas é, ao todo aí que eu estou, são 10 anos Então assim, já tem tenho... um uma bagagem né de experiência de um pouco de conhecimento aí é um mercado que muda muito né então assim todo dia tem informação diferente todo dia tem coisa nova o mercado está uhum. sempre mudando né Aham e Eliane já já consegui mandar aqui o meu aviãozinho para vários convidados tá daqui a Sim. pouco as pessoas começam a entrar é... o consórcio ele é só para comprar imóvel ou não? Como é que funciona? Porque tem pessoas em casa que não conhecem o consórcio e até hoje acreditam que ele serve somente para compra de imóvel. E, e, e para que mais que serve o consórcio? Então, uh, cada, cada empresa, digamos que o consórcio, ele, ele, os bancos vendem consórcio, né? E tem as empresas administradoras de consórcio que também trabalham com essa modalidade Tem o consórcio, Josi, que ele é específico para modalidade de carro, né, de caminhão Tem consórcio que ele é, por exemplo, para maquinário O empresário que quer é, injetar maquinário na empresa dele Ele consegue utilizar o consórcio para isso Avião, barco, nesse segmento de moto, né? no segmento uhum. é, de carro que a gente chama, né? E tem o consórcio, Josi, que é o consórcio é, imobiliário, especificamente imobiliário. Então, ele é, é, serve para compra, para construções, para reformas. Então, o cliente ele pode comprar um terreno, né, por exemplo, e pode construir com a mesma carta, ele pode construir em cima daquele terreno. Ou ele pode, por exemplo, é, pegar uma, duas, três cartas e ir fazendo por fase uma, uma carta ele compra o terreno, a outra ele começa a construção Então é, é muito amplo E a carta ela pode ser usada em qualquer lugar do Brasil né? uhum. E uh, tem aí mais ou menos um ano e meio que foi aprovado né, um formato também é, para usar a carta no exterior né? Olha Ali que bacana! Barco. Então, assim, as empresas que trabalham já com esse, esse produto, com esse segmento, né? A gente está sempre correndo atrás de viabilizar novas possibilidades para os nossos clientes, né? E, então, assim, é, tem empresa que faz, tem empresa que não Mas é, há possibilidade de fazer hoje comprar lá no exterior Já tinham os investidores de fora, eu acho que isso há muito tempo já Uhum. investidores dos Estados Unidos, é, vários outros países, só que comprando imóvel e investindo aqui no Brasil, né? Fazendo consórcio para adquirir aqui o patrimônio, ter renda aqui no Brasil. Mas hoje é possível também comprar lá fora esse imóvel. Uhum. Isso que que mudou assim. Que, uh... que bacana. E deixa deixa eu te perguntar. É, eu vi que dá para você cuidar da aposentadoria ou do futuro, do, a, a tua aposentadoria, né? Ou o futuro dos filhos com o consórcio. Como é que funciona isso para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor? Tá. Uh, eu tenho hoje clientes, por exemplo, que é, tem um cliente específico que a filhinha dele nasceu, ele já é um consorciado meu. E aí, assim que a filha dele nasceu, ele me chamou na casa dele e falou Li, eu quero hoje fazer é, para minha filha, porque eu não tenho aquela ideia de dar um dinheiro como pensão, né? Porque ah, a criança gasta, enfim, não, não tem um projeto futuro. E a ideia dele, esse meu cliente, por exemplo, o Márcio, é, ele fez o consórcio com o intuito de quando a filha dele... É, tiver maior de idade, 18 anos lá Provavelmente a carta já terá sido contemplada antes Mas ela vai ficar em rendimento Vai ficar liberada ali para uso, né? E assim uhum. que ela fizer os 18 anos Ela vai querer provavelmente fazer faculdade, né? É um dos objetivos que hoje ele teria para ela Então se for nesse momento o objetivo dela fazer a faculdade Já terá terminado o prazo do, do consórcio então, ela vai poder pegar esse dinheiro e pagar o curso dela, caso o Márcio não consiga pagar. Então, ela uhum. vai fazer o pagamento do curso. E também planejar... Uh, a ideia não ser... Não trabalhar para os outros, né, Josi? Você, como empreendedora, sabe a importância do empreendedorismo, né? Então, a ideia seria, sim, ela começar a abrir um primeiro... Por exemplo, se ela for dentista, abrir o um negócio dela... Comprar maquinário, comprar tudo que tiver que comprar Abrir ou comprar uma sala comercial para que ela não fique pagando aluguel, né? E uhum. ela tem ali é, já esse primeiro passo para dar andamento na vida dela Com esse dinheiro, como já vai estar tá tudo quitado, tudo Ela pode comprar o primeiro carro, pode abrir o, o negócio dela, pode pagar uma faculdade Então, além dele poupar, ele vai estar tá garantindo que ela, né? vai estar muito bem encaminhada. Uhum. Que legal. É... O Vitor, ele fez uma pergunta aqui, ó. Como que está a procura do consórcio imobiliário no meio da pandemia? Pois é, isso é uma coisa extraordinária, né? Eu, eu trabalho há tanto tempo com isso e eu, assim, o mercado consegue me surpreender, né? Uh, nós batemos meta, nós é, tivemos recorde no, no mês anterior aí De maior venda em relação aos anos anteriores, né? Não só o ano passado, como o ano anterior aí Então, assim, eu posso garantir que, assim Para quem está é, fazendo investimento e, e eu acredito, assim, que mais pessoas Pelo resultado que a gente teve Mais pessoas vieram para o investimento no consórcio é, Justamente por aquela insegurança, Josi, né? Da pessoa ver que, de repente, tudo que você conhecia como segurança Pode acabar do dia para a noite uhum. E aí você não ter como contar com uma renda extra Imagina essas pessoas que ficaram na pandemia contando com uma única renda Uma única fonte de renda, né? Então, a ideia do consórcio é justamente você construir um patrimônio Para que você tenha não só o seu imóvel, mas fontes de renda para que você mantenha o um padrão de vida melhor uhum. né? e com a pandemia eu vejo assim ah, que melhorou muito para gente primeiro porque o que a gente está fazendo aqui já é uma coisa muito diferente do que a gente fazia antes né falar é, ao vivo para as pessoas entrar em contato com o maior número de pessoas de forma online Quer dizer, é, quebrou uma barreira muito grande né, é, Da gente conseguir atender do, da mesma forma que atendia de forma pessoal o cliente Com a mesma uhum. qualidade né? E isso fez com que as vendas subissem, aumentassem E eu acho também que esse... Josi, não sei se você percebeu Mas você teve que fazer um monte de coisas na sua casa Que você fazia fora, né? Sim Como academia como a... Eu tinha o meu grupo de meditação Eu não, não posso mais participar nesse momento Então eu acabo fazendo tudo em casa né? E as últimas notícias que eu tenho lido É que realmente está mudando muito o conceito de casa, né, Josi? Uhum. Porque há uma necessidade muito maior De você continuar com uma vida Com todas as coisas que você tinha antes Academia, meditação até a questão da beleza que a gente está cuidando muito mais em casa hoje, é, além do espaço, né? Que a gente, muitas vezes, você tá só com a pessoa, só com o ambiente compartilhado E as pessoas querem ter aquele momento a sós, aquele momento para você ficar mais introspectivo, refletir Então, tudo isso quer dizer um ambiente a mais, uhum. né? E, e, e isso faz com que uh, a gente tenha uma perspectiva já falando aí depois da pandemia é, que vem aumentar muito a procura pelo consórcio por essa modalidade de planejamento de compra, né? Que é, vai é, facilita muito, né? Para quem conhece juros bancários sabe do que eu estou falando. Uhum. Você sabe que eu estava eu estava é, fazendo algumas pesquisas né, e lendo algumas coisas e eu, eu vi que o setor da construção civil cresceu muito Sim. em meio à pandemia, justamente pelo fato das pessoas estarem em casa, porque aí a tua casa ela virou o seu trabalho. Né? na verdade, e aí tudo aquilo que estava começando a te incomodar dentro da sua casa, aquilo que eu, que eu me refiro é reforma, móveis que você queria trocar, que você queria mexer na parte, na parte de decoração e a própria arquitetura do, do teu imóvel. Por isso teve um crescimento muito grande, e o consórcio ele entra nisso também, porque ele é a forma que a pessoa vai utilizar para poder fazer a reforma, para poder comprar o que ela tá o que ela necessita, né? Então, é, realmente, eu acredito que nos próximos meses aí, a tendência do consórcio é crescer cada vez mais. Só que assim, é, deixa eu só ver se eu entendi direito o que você explicou ali no comecinho com relação ao teu cliente que comprou um consórcio para a filha dele. Então, digamos lá... É, assim para as pessoas que estão em casa entenderem eu tenho um filho de dois anos por exemplo, três anos, cinco anos não, não importa a idade desde que, que é, eu me planeje desde o começo. então por exemplo eu tenho um filho lá de dois anos o, o prazo máximo de um consórcio é, são 12 anos é isso são então, até 20 anos. Até 20. Digamos que o meu filho tem dois anos, eu faço lá uma carta de consórcio para ele de 200 mil e eu vou pagando. Aí quando o meu filho tiver a, a idade de 20, 19 anos, que é a idade que ele está indo para a faculdade, provavelmente eu terminei de pagar o meu consórcio. Só que eu fui contemplada, mas não, não vou utilizar porque... o a, o, o meu planejamento foi outro. Eu estou usando esse consórcio como, ou como aposentadoria para o é, meu próprio filho, ou como recurso para ele fazer faculdade ou comprar o primeiro apartamento. E aí, é, passaram-se lá 20 anos, digamos que eu fui contemplada poucos anos depois. O dinheiro que fica lá, ele está sendo... Como é que é a palavra? É, conhecido corrigido, isso, ele está sendo corrigido. E aí quando, quando o meu filho vai utilizar, vai sacar esse dinheiro, ele não precisa colocar o dinheiro como, num imóvel como garantia, porque já está quitado. É assim que funciona? Sim. Só para as pessoas em casa entenderem. Sim, isso mesmo. Essa foi a ideia do Márcio, né, que é esse meu cliente, é... Eu, eu, eu tenho um atendimento mais longo com os meus clientes Porque eu gosto de falar do consórcio E eu gosto de explicar muito como que funciona E ele já tinha essa, essa ideia, então, na cabeça né? A gente abriu toda a linha de investimento com esse cliente também né? Uhum. E aí, quando a filha dele nasceu, ele já tinha em mente Poxa, melhor do que eu dar ali é, algum, 100, 200, 300 reais para ela Começar a criar alguma coisa Por que, que eu não faço isso com o consórcio? Se o consórcio me dá o rendimento, que já uhum. é uma vantagem para o cliente, né? É, se eu coloco um dinheiro na minha poupança, devido à a, a, a, a desvalorização né, do dinheiro, é, eu preciso todo ano saber que eu preciso corrigir aquele valor mensal. Porque senão ele vai, vai ficar menor, né? vai decrescer desse valor. Não vai ter o mesmo poder de compra que eu teria no dia de hoje. Então, uhum. eu preciso corrigir E o consórcio, ele já tem essa correção, né? Então, ele corrige o valor do crédito e o valor da parcela Mas essa conta, quando a gente faz essa conta A gente percebe o quão vantajoso que é essa correção para o cliente, né? Então, é isso mesmo Depois, quando ela tiver maior de idade, tudo Ela vai poder usufruir de um dinheiro que vai estar tá liberado Provavelmente muito antes, né? e vai receber essas correções até, imagine, 20 anos, ela vai ter um valor muito bacana para ela começar a vida dela, né? Uhum. Tá, e esse sistema, ele, ele serviria também, por exemplo, é, digamos lá que é a filha do Márcio, Quando ela completar lá os seus 20 anos, ela já vai ter uma, um valor bem considerável para iniciar a vida. E aí, se ela quiser, ela ainda pode fazer um consórcio para a aposentadoria dela. Um valor que ela vai pagando por mês. Aí, quando passar lá os 20 anos, os 15, 15 20 anos, ela vai estar tá super jovem e ainda com um valor bem legal de aposentadoria, né? Porque se ela seguir essa mesma linha, ela pode utiliza, utilizar também para a aposentadoria. Com certeza, Josi. É, hoje o, a forma de usar a plataforma consórcio é a mesma, né? Mas ele vai mudar. Eu estava falando aí um pouquinho que os bancos trabalham também com a modalidade, mas as empresas que são administradoras, se você pesquisar, se você procurar, existem plataformas, empresas que trabalham num formato bem diferente essa plataforma consórcio. Então assim, é, tem empresas que, por exemplo, desburocratizou essa modalidade então você consegue aprimorar muito mais o uso desse produto do que você fazer por exemplo com um banco que é um consórcio mais seco né então assim o que a gente faz é um estudo muito aprimorado do cliente é levando para ele a, a consultoria que é a ideia né de como aquele perfil de cliente pode maximizar ao máximo os ganhos dele através desse produto, dessa plataforma. Então, uhum. a gente vai abrir um leque, de eu costumo dizer assim que é um leque gigante de possibilidades que o consórcio abre para a pessoa, né? E aí, se ele é, é, encontrar essa administradora correta, que vai ajudar, de fato, que tem o um intuito, né, Josi, de ajudar realmente, uhum. de fazer uma consultoria, é, personalizada para esse cliente você pode ter certeza que um investimento que ele faça em consórcio uma carta aí a partir de 100 mil reais que é o, o início do consórcio imobiliário né dos valores ele já consegue trilhar um caminho de prosperidade de patrimônio de renda futura de um ganho crescente e constante através desse produto uhum. né? então isso que faz Diferença. E eu queria aproveitar o, o gancho, Josi, e explicar um pouquinho o que é o consórcio, né? Ah, legal, porque, legal. Porque a gente está falando, mas tem muita gente que hoje mesmo eu atendi dois clientes, hoje estava super corrido, e eu estava querendo dar uma pincelada na nossa conversa aqui, o que a gente ia trazer, algumas coisas a mais, né? Mas acabou que o dia foi super corrido, eu peguei clientes novos me fazendo aquela velha pergunta, Eliane, o que é um consórcio? Né? Uh, para a gente que está há tanto tempo, a gente não acredita que tem pessoas ainda que não faz a menor ideia do que, que, como que funciona uhum. Mas então vamos lá O consórcio, ele é uma maneira simplista de explicar né? é, Ele é um grupo de pessoas que se reúnem para se autofinanciarem né? Para adquirir bens e imóveis né? no mercado construções e reformas sem pagar o juro bancário, né? Porque eu costumo dizer, para você comprar um imóvel com o um banco, você tem que deixar dois para ele. Então, se ele ganhar dois, ele topa é, te dar o dinheiro para você ter um para você, né? E essa conta, ela, além de ser longo prazo, né? Os, os prazos aí, 30 anos, então muito tempo para você ficar investindo o teu dinheiro. É, e esse grupo de pessoas, cada um escolhe o um valor de parcela compatível com o seu orçamento E vai ter um, um valor de crédito correspondente com aquela parcela, tá? Então isso é um consórcio, é um, é um grupo de pessoas que se reúne aí para falar Cara, a gente não vai pagar dinheiro, é, juros para banco A gente vai se autofinanciar entre nós num grupo fechado Uhum. E aí é, é, tem muitas administradoras que fazem esses, esses grupos Grupos seletos, tá, Josi? Então assim, ah, eu quero Existem N objetivos que a gente encontra no mercado é, Buscando pelo consórcio Então gente que quer comprar, gente que quer construir E gente que quer ganhar dinheiro, que é o um investidor Então é, eu vou criar um grupo específico para cada perfil de cliente né? para quando ele vier eu poder eu conseguir potencializar o objetivo é, daquele cliente dentro uhum. do, a ele num grupo com perfil de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo em comum que ele isso facilita muito o processo Uhum. E o, o consórcio, ele não tem juros, então. A pessoa paga, mas é, não tem juros. Mas tem taxa. Como que funciona as taxas de, de consórcio? Tá. Uh, é, o consórcio, na verdade, ele não é... A gente fala assim, é, muita, muitas, uma das perguntas é Tá, mas eu dependo da minha sorte para contemplar? Como é que eu vou fazer? Não. No caso... É, Sorte, se você não tiver, até o momento, guardado nenhum valor para você realizar o teu projeto, você realmente vai ter que contar com a sorte de é, sorteio, né? Através da Loteria Federal aí e ficar no sorteio. O, o custo, só que a, ele se trata, então, de um a, planejamento de compra, tá? Então, a pessoa que vai ter o dinheiro imediato é a pessoa que vai ter já guardado ao longo da vida dela, um valor que ela já traz, um valor que ela consegue fazer um lance e acelerar essa contemplação, tá? É, mas assim, como é um planejamento, não tem juros nenhum, os juros zero, né? O que a pessoa vai pagar é um custo administrativo, né? De, porque há, é uma administradora de um grupo de consórcio, né? Uhum. Então você vai pagar uma taxa de administração né, para alguém administrar esse grupo para você fazer todo o trabalho. Então, uma das vantagens de quem investe no consórcio é a pessoa que não tem tempo. Ela tem o um emprego dela que gera x valor para ela. Ela busca uma forma de investimento, mas que não roube mais tempo, porque ela às vezes ela tem o dinheiro para colocar, mas ela não tem o tempo. E a administradora ela oferece esse tempo, que é o nosso tempo, o tempo do consultor de fazer todo o trabalho em cima da carta, de acompanhar mês a mês aquele processo ali, né? Fazer a oferta de lance, tudo que o cliente precisar para que ele contemple mais rápido. E o custo a essa taxa é de 1.2 ao ano, né? Então uh, um custo de 0.10 ao mês, ou seja, para quem entende aí um pouquinho de percentual, de custo, de dinheiro no mercado hoje de juros sabe que a gente tá falando de um custo extremamente baixo. Uhum. Que legal! E aí você falou com relação a... a sorte, né? Mas como que funciona a contemplação pelo sorteio? É difícil contemplar? É uma pessoa só? É... Como que funciona? É, nós trabalhamos ó... cada empresa tem um formato de trabalho, mas eu digo que tem empresas que trabalham com grupos menores, né? Então, assim, vai ter no grupo lá, no máximo, de 2 a 3 mil participantes, no máximo, num grupo só, tá? Uhum. O sorteio, ele se dá pela Loteria Federal, então, assim, algumas empresas fazem internamente esse sorteio e algumas fazem a extração pela Loteria Federal, né? É, então o que, que vai diferenciar você contemplar rápido pelo sorteio E aquela pessoa que vai fazer para pegar o corrigido no final Porque é, muita gente faz, Josi, com o intuito de pegar lá no final aquele valor corrigido uhum. E o que, que ela faz? Ela não paga a parcela dela em dia tá Porque se ela não pagar em dia, ela não vai ter juros na parcela do próximo mês ou aquela, aquele período que ela não pagou ali, ela não tem juros na, na, na parcela, no boleto dela. Porém, naquele mês ela não vai participar com o grupo no sorteio. E tem muita gente que entende que abrir mão deste sorteio é deixar para pegar um montante maior no final, né? E ela faz já com esse intuito. Então, essa pessoa não vai estar tá concorrendo com você. Se você quer ter um sorteio mais rápido Você precisa pagar mensalmente a tua parcela em dia e isso vai facilitar que você não perca nenhuma das chances De você contemplar a tua carta Então, é, quem tem essa, essa disciplina né, de pagar em dia São as pessoas que vão sair muito mais rápido uhum. Porque não tem como precisar, né, Josi? Assim, o momento que ela vai contemplar por isso que ela tem todas as outras vantagens do consórcio e, ser um planejamento, e de ser um planejamento. né? Mas facilita, e, e para quem quer ficar só no sorteio e tem o desejo de contemplar, é pagar em dia a parcela. Ótimo. E mais um exemplo, Eliane, para as pessoas que estão em casa entenderem como, como funciona né? E, e as reais vantagens do consórcio. Digamos lá que eu tenho eu tenho o meu imóvel e eu tenho uma dívida de 300 mil nele para quitar. Se eu fosse quitar hoje, né? Se eu, se eu não for quitar hoje, se eu for quitar ele no, no prazo lá da, do meu financiamento, ele vai para quase 600 mil. Mas digamos que eu, se eu for quitar ele nos próximos meses aí, com 300 mil, eu consigo contemplar? e é, essa carta um pouco mais rápido, se eu tiver uma reserva financeira, como que funciona? Com certeza, Josi. Esse é todo um planejamento que a gente faz e, como eu estava falando, justamente porque a gente tem esses grupos que são específicos para cada objetivo. Então, se o teu objetivo é esse, você já é um, é um perfil que tem uma reserva, né? Você tem um valor que pode acelerar. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar... Um, um grupo específico personalizado para o teu perfil E a gente vai fazer um estudo do, de caso Que a gente chama estudo do teu caso, né? Então, a, a partir desse estudo A gente vai apresentar para você uma proposta Se é possível, dentro do valor que você tem disponível Essa contemplação a, Não existe garantia no consórcio né, de contemplação Porém, a gente trabalha em cima de relatórios também Então, eu tenho como saber a média do que aquele grupo está contemplando, né? Para eu dizer, para direcionar você, olha, esse grupo aqui ou esse valor que você tem é um, um valor significativo para uma contemplação mais rápida, tá? É, se o cliente tem o dinheiro. Se ele não tem o dinheiro, Josi, digamos que você fala para mim, li, eu tenho um projeto, eu quero montar a minha, minha loja lá, é um projeto muito bacana, mas assim, eu nunca tive a disciplina de guardar um dinheiro E poxa, eu não gostaria de ficar esperando somente pelo sorteio Qual que é a opção que você tem para mim? Né? Que tem um pouco mais de pressa, mas não tem uma reserva Então, é, também é um perfil que eu vou escolher É, é um grupo naquele sentido né? Então, é, a gente vai oferecer para você A gente consegue oferecer um lance Que você pode tirar integralmente esse valor da própria carta né? Então, supondo uh, Que você precisa lá de um valor De 70 mil reais tá? uhum. A gente vai fazer uma carta De mais ou menos 100 mil reais tá? E você Vai ter esses 30 mil Disponível na tua carta Todos os meses Para que você oferte esse lance né? E você ofertando O lance e você Contemplando, o que, que vai acontecer? Ele vai Sair esse valor do teu crédito, que era 100 mil, ele vai diminuir os 30 mil, vai ficar 70 mil líquido para você, tá? Uhum. E o teu saldo devedor, ele também vai ser diminuído aqueles 30 mil que você ofertou de lance na tua carta, tá? Então, isso, esse lance, é, eu estava vendo um dos grupos... Mais recentes, e percebi que ele está contemplando 12. Ele chegou a contemplar no último mês 12 pessoas no mês, 12 contemplações no mês, né? Uhum. Então, uma saiu no sorteio, e todas as outras contemplações se deram por lance. Olha, tá? então tem o lance livre ali e tem esse lance. É, que a gente chama de lance fixo, lance livre é aquele que a pessoa é, dá o aporte do bolso, tem a reserva, e esse lance que ela consegue tirar da carta. Então, você imagine, para quem está ofertando lance, Josi, de 12 contemplações, quantas chances que ela teve de contemplar naquele mês. Uhum. Né? Então, aumenta muito as chances dela. E aí, sim, assim, observando, a empresa observando que esse lance, é, ele está realizando o projeto de muita gente através dessa modalidade de contemplação e o perfil do cliente que vem para nós é, é um número muito grande de, de pessoas que não tem reserva nenhuma né para ofertar como lance mais como todo bom brasileiro a gente tem pressa em tudo né então, a gente tem aquela pressa aquele desejo de querer realizar rápido é, nós criamos um outro formato de lance né que ela também vai colocar da própria carta, vai participar de, aí de um terceiro grupo de pessoas que vão uhum. estar ofertando o lance, sem recurso nenhum, né? Então, assim, hoje não tem desculpa para não fazer o investimento, porque o consórcio ele tem parcela para todos a partir de R$ 350, R$ 400, reais aí. você já tem uma parcela para você começar o teu investimento, né? então assim ele tem para todos os objetivos para todos os perfis de clientes né então se assim, não tem desculpa para não se planejar uhum. e você sabe que uh, você você comentou a questão né que a, a maioria das pessoas não tem o planejamento financeiro e realmente isso é isso é cultural né a nossa cultura ela não veio de uma cultura de planejamento, de preocupação com o futuro, de preocupação financeira, né? Por isso que a, a maior parte dos clientes de vocês são clientes que não têm esse planejamento, que precisam né, de dinheiro, porque é cultural mesmo. O negócio é, é, é cultural, mas é muito interessante e eu acredito que a maioria das pessoas não sabem disso. Porque se a maioria soubesse que é possível fazer o consórcio, é possível, tem grandes chances de contemplação no lance, mesmo sem aporte financeiro, mesmo sem colocar dinheiro, né, sem, sem usar as... as o FGTS ou sem usar o dinheiro que a pessoa tem, as economias que ela tem, eu acredito que muito mais pessoas fariam, fariam sim o consórcio. Então a maioria não sabe como funciona. E outra questão também que, que é, é, é bem interessante é, é a questão da, de você poder quitar, né, Oh, é, imóveis você poder quitar comprar reformar o imóvel e, e um outra outra coisa que eu acredito que a maioria das pessoas pensam com relação ao consórcio é que elas estão pagando e elas não estão pagando elas estão é, investindo dinheiro ela, ela não tá pagando para ninguém é um dinheiro que vai retornar e vai retornar corrigido né? É, um, é, uma, é uma possibilidade que ela tem de contemplação Que se ela, de repente, é... for organizada Digamos lá que a pessoa é organizada e ela consegue todo mês guardar um dinheirinho Ela só vai ter um montante de dinheiro daqui 10, 15 anos E no consórcio não No consórcio ela tem a possibilidade de todo mês participar do sorteio isso, Sim. isso no sorteio, sem contar os lances que ela tem a possibilidade de todo mês da lance seja seja investindo o, o, as economias, né, seja colocando dinheiro ou seja retirando da própria carta. E as pessoas, eu acredito que a maioria não sabe disso, né? E, e realmente é muito é muito interessante o consórcio. Agora imagine só. Se, se as pessoas começam a mudar esse, esse, essa mentalidade, né, esse pensamento, e se cada vez que você, quando você pensar na sua vida adulta, né, na sua vida em família, e, e aí você faz um consórcio para o teu filho que acabou de nascer, você vai resolver todos os problemas dele quando ele for adulto. Sim. Não vai existir praticamente problema, pelo menos inicial, pode acontecer depois. Pode acontecer lá N, N situações desse, dessa criança que virou adulto e jogar esse patrimônio fora. Mas num primeiro momento você garante o patrimônio do teu filho se você muda a tua mentalidade, né? Se, se você pensa assim, ah, o meu filho acabou de nascer ou, ou tá com pouco tempo de vida aí ainda... Eu vou fazer um consórcio para ele, para que ele tenha melhores possibilidades quando ele crescer. Então eu acredito, Eliane, que se a maioria das pessoas começarem a pensar assim, não vai ter mais é, adulto ou adolescente sofrendo com a questão financeira. Que a gente vê o quanto é difícil, o quanto é um desafio, né? Ainda mais nesses momentos aí de, de pandemia, veja... A gente já está partindo para o quarto mês que nós estamos em casa. Sim. Pelo menos a grande maioria. né? Sem contar as pessoas que perderam os empregos e daí vai fazer o quê? Agora, se você tivesse um patrimônio, se você tivesse, por exemplo, é, casa própria ou uma reserva financeira, você não estaria passando por dificuldades. né? Mas é só uma questão de mentalidade. E eu queria que você explicasse também, Eliane, como que a pessoa pode fazer para aumentar o patrimônio dela e, e ter aluguéis para receber. Como é que funciona? Porque eu sei que através do consórcio é possível fazer isso também, né? Sim. Porque é, eu, eu, fiz, eu fiz o meu estudo de consórcio antes da gente <risos> começar a live de hoje, porque eu queria perguntar. Maravilha. É o dever de casa, né, Josi? Que bom, que bom que aí você já está sabendo bem mais aí, até para fazer as perguntas, né? Sim! É, eu tô achando você bem entendida, realmente. Josi, então, assim, o que seria... Você, você tocou num assunto, assim, muito, muito pertinente. Porque o que seria se eu tivesse começado a minha vida aos 18 anos, né? É, 19, 20 anos aí, com uma carta que fosse de 200 mil reais contemplada, né? corrigida que daí com a correção seria 300 mil aí até mais né é, então assim como que seria o meu cenário de vida né começando com esse valor é, tendo a possibilidade de ter o meu carro a minha independência não precisar do carro dos meus pais tendo um dinheiro para abrir o meu a minha sala comercial o meu negócio colocar lá se eu sou dentista por exemplo colocar lá o aparelho que eu preciso que eu, vai gerar muito mais lucro, né? Eu ter aquilo para oferecer para o meu cliente é, Então, assim, o cenário realmente muda drasticamente Se as pessoas tivessem essa cultura Mas, infelizmente, a gente está plantando, né, Josi? A gente está plantando essa mentalidade na cabeça das pessoas Desde que, que o consórcio tem, ah, acho que no Brasil deve ter uns 30, 40 anos já que tem essa modalidade e é um produto inclusive é um produto brasileiro né um produto que nasceu aqui no Brasil é, e hoje também ganha é, no exterior também a gente tá tá conseguindo bons resultados mas voltando à sua pergunta José eu me perdi aqui faça sua pergunta de novo aí é, deixa eu lembrar agora também qual pergunta que eu fiz ah tá com relação à pessoa aumentar o patrimônio dela Okay. Para ela ter para ela ter aluguéis para receber. Mas aumentar o patrimônio de uma forma gradativa, com pouco dinheiro. Digamos que ela não tenha tanto dinheiro assim para investir. Porque eu quero que as pessoas que estão que em casa, que têm uma vida um pouco mais modesta, entendam que é para elas também. Que elas também conseguem aumentar o patrimônio delas através do consórcio. Mas como que elas fariam? Tá, eu, eu quero passar uma simulação aqui para você que a gente tá. já fez, é, considerando uma pessoa que vai comprar um imóvel por um, um financiamento bancário, que ela vai ter 30 anos da vida dela, ela vai dispor, ela tem que dispor daquela parcela se ela quiser ser dona do imóvel, se ela não quiser que o, o imóvel dela vá para leilão e ela perca o bem. Então, se ela trouxesse essa parcela Vamos colocar o um valor aí de 200 mil reais Uma parcela vai dar aí uns 2 mil reais por mês tá? Uma parcela de 200 mil Então ela traz essa parcela Ao invés dela comprar um imóvel pelo financiamento Pagar por 30 anos Ela adere à nossa ideia, ao nosso formato de investidor né? Uhum. De patrimônio De juntar patrimônio, aumentar e transformar isso tudo em renda em renda futura, né? Então, é, se ela fizesse uma carta de 200 mil reais Com os 2 mil que ela investiria lá na, no primeiro imóvel dela pelo financiamento E essa simulação, ela é muito interessante Porque ela joga um prazo de 10 anos para essa pessoa contemplar E a gente sabe que não é real Que as pessoas contemplam muito mais rápido né? Tem pessoas que contemplam, claro que é um pouco de sorte também Mas... É, é, só aqui em Campinas, que é a cidade onde eu atuo uh, Eu tenho colegas que contemplaram no primeiro mês né? Pagaram uma única parcela e contemplaram a carta uhum. E clientes também, que, que o pouco tempo que eu estou aqui Eu já vi várias contemplações rápidas Dois meses, duas contemplações no primeiro mês Contemplações em oito meses, seis meses tá? Então assim, dez anos é um prazo muito longo Que eu estou dando para a pessoa contemplar mas digamos que ela se dispõe dos mesmos 30 anos que ela pagaria o financiamento Ela trazer a parcela comprometida em deixar essa parcela no consórcio tá? Então, dali, ela não vai ver nada acontecer até do zero até o décimo ano tá? No décimo ano, ela contempla a primeira carta dela de 200 mil uhum. E aí, supondo, Josi, que eu peguei um prazo de 15 anos para ela Para ficar um prazo um pouco menor Tá? Então ela contemplou, eu vou ajudar, vou orientar né? Existe uma, uma equipe nossa já especializada nesse, nesse sentido Para que ela faça uma boa compra Porque é, o que assusta as pessoas muitas vezes a investir no mercado imobiliário É que elas não entendem Tá, mas que tipo de imóvel eu devo comprar? Qual o tipo de imóvel que é rentável para o meu perfil? Né? Então a gente vai fazer essa orientação Ela vai fazer uma compra Muito bem planejada E digamos que ela comprou lá um imóvel de... Nesse momento já vai estar valorizado Mas eu não vou colocar a valorização Vou colocar o valor de hoje 200 uhum. mil Ela tem cinco anos para ela terminar de pagar essa carta tá Então o que, que ela faz? Ela vai comprar um imóvel que ela consiga alugar tá Primeira coisa O inquilino vai terminar De pagar esses cinco anos para ela Só que Assim que ela comprou o imóvel, que ela contemplou, ela já faz a segunda carta dela. Tá? Uhum. Ela vai investir a mesma parcela durante os 30 anos. tá? E aí, dali 5 anos, aquela, aquele imóvel que ela comprou já vai estar quitado, porque o inquilino já terminou de pagar, quitou o imóvel. Então, aquele aluguel que ele vai continuar pagando, ela vai trazer também para o consórcio. Então, essa parcela do inquilino, hoje, ela já é a terceira carta de consórcio. 10 uhum. anos, ela teve a primeira, então, dali cinco anos, ela já tem a segunda carta, ela faz com 10, com cinco anos depois, ela já faz a terceira carta. Então, agora, ela tem a dela, um imóvel comprado e mais uma que é o inquilino que ela está pagando com a renda do primeiro uhum. imóvel que ela comprou. Né? E isso, ela vai fazer isso até o final dos 30 anos. Então, é, no 20 anos, ela contempla a segunda carta dela, né? E aquela carta que o inquilino estava pagando, dali 10 anos, ela vai ser contemplada também. Então, considerando sempre 10 anos para contemplar cada carta. Isso me dá um cenário, Josi, que ao final aí de 30 anos, ela teria seis imóveis quitados e um imóvel em andamento. O então, uhum. sete imóvel estaria em andamento, né? Então, assim... Essa pessoa, ela pode, a partir desse momento, escolher um dos imóveis para ser um imóvel de moradia, para ela, né? no conforto, dentro da necessidade que ela tem, que hoje ela, ela pode escolher melhor o imóvel. E esses é, seis imóveis aí, cinco imóveis, ela já teria como renda, né para a partir daí ela ter uma vida confortável e garantida. Né? Uhum. Então, ela já construiu um patrimônio, Onde ela tem seis imóveis aí, se valorizando, se pagando, né? E ela tem o um imóvel dela, tá? Porque um imóvel, muita gente pensa muito no primeiro imóvel. Porém, o imóvel, ele também tem o um custo, né? Que é o custo de manutenção, de pintura, de, de enfim, de gastos né? É, normais aí de manutenção. Então, ele não é um ativo para você certo? Ele é uma coisa que consome o teu valor. E essa mentalidade das pessoas de muitas vezes comprar um imóvel lá é, é, com um valor que ela nem consegue colocar toda a renda dela naquele imóvel, sem pensar em criar esse patrimônio para que ela tenha essa renda para sustentar o padrão de vida que ela quer ter, isso é, é também uh, uh, uh, um tiro no pé. Né? Uhum. Então a gente traz essa ideia para o cliente para que ele tenha não só a primeira moradia, mas a segurança do, da, do padrão de vida que ele quer ter com essa moradia e a segurança de nunca perder esse imóvel, né? Aham. Muito interessante, Eliane. E isso que você falou é num cenário bem pessimista, né? De 10 anos. Pessimista, bem pessimista, porque... Sim, porque a pessoa pode... Ela pode contemplar no primeiro mês. Pode. Pela sorte, né? E sim. aí tem... É, e aí tem também outros cenários que a pessoa pode fazer isso. Digamos lá, eu tenho já o meu imóvel quitado, né? Porque eu sou uma pessoa que me planejei. Aí eu já fui lá, comprei o meu imóvel, financiei muito pouco dele, mas eu não sou rica, tá? Só que eu, eu me planejo. Aí eu é. financiei bem pouco do meu imóvel, só que cinco anos depois ele já estava quitado. Porque eu sou bem... Ali, para pagar as minhas contas. Aí eu tenho lá, digamos, como eu não pago mais o financiamento. Digamos lá que eu pagava mil reais por mês de financiamento. Não tenho mais esses mil reais. Eu posso usar esse valor para carta de crédito. né? Sim. E aí eu posso ir trabalhando o lance no consórcio. Saiu o meu consórcio, eu vou lá e compro um imóvel. O meu inquilino começa, ele ele passa a pagar a parcela. Eu não tenho mais esses mil reais para pagar, porque a casa já está se pagando. Eu vou lá e faço outra carta, só para as pessoas que estão em casa entenderem melhor a tua explicação. Aí eu vou lá e faço outra carta, pago lá mais mil reais, digamos. Só que aí eu vou trabalhando a, a minha contemplação por lance. Usando uma parte do meu dinheiro, usando uma parte do, da própria carta, enfim. De, vai depender do, do, do, do grupo que eu entrar. Contemplei de novo. Faça o mesmo processo. Compro um imóvel, o meu inquilino, ou pode ser um imóvel é, tanto residencial quanto comercial. O importante é que o inquilino vai passar a pagar a parcela. E aí eu posso fazer disso uma brincadeira. né? Conforme eu, eu vou contemplando, eu vou comprando mais. Vou contemplando, vou comprando mais. Colocando para alugar. E o aluguel vai pagando o, o imóvel. Que daqui a alguns anos eu tenho um patrimônio gigantesco. Mesmo, mesmo lá atrás, há poucos anos atrás, eu não tendo uma condição financeira de... De, sei lá... É de classe média, de classe alta ou de classe média, porque até pessoas da, da classe média para baixo conseguem fazer isso também. Sim, sim. Isso né? é que, isso é o que é bacana do, do da modalidade, né? Desse tipo de investimento, porque ele você pode começar de baixo, né? Com uma parcela muito acessível ao teu orçamento e você é, dentro de pouco tempo você ter uma condição Inesperada né? Eu vou te dar um exemplo é, De quando eu estava em Curitiba Estava atendendo clientes lá E, e um dos clientes é, Contemplou, não era meu cliente é, Cliente do meu colega Ele fez com o intuito de um barracão Ali na, na região, ali próximo de, de Pinhais Por ali, tá? Uhum. Então ele, ele fez a carta dele Dentro do valor que ele sabia dos barracões que já tinham lá, né? E ele fez 600 mil reais. Ele levou nove anos, pra, é, nove meses para contemplar a carta dele, tá? Nove meses. É uma gestação, né? O, a contemplação dele. Ah, <risos> eu não tenho os valores exatos aqui, mas se eu não me engano, 600 mil ele estava pagando uma parcela. Eu vou chutar, tá, Josi? Porque eu não tem o valor exato aqui. Ah. Nove vezes da parcela de R$ 2.600, mais ou menos, que ele estava pagando, ele investiu aí R$ 23,400, tá? Uhum. Por exemplo, mais, R$ 25 mil aí, nesses nove meses de investimento. E aí ele pegou essa, esse valor e o que, que ele fez? Ele comprou o barracão, o barracão, no valor de R$ mil, que era a uhum. carta que ele tinha. Tá? Por quê? Porque ele fez essa parcela que eu estou te mostrando É uma parcela reduzida que ele fez né? Então é uma condição especial que ele aproveitou Que ele conseguia pagar menos até ele contemplar E aí, quando ele comprou o barracão A parcela dele, após a contemplação, ela ia para o valor normal Então uhum. ia aumentar o valor da parcela Só que aí não é ele que ia pagar mais Ele já tinha a ajuda Porque o barracão já estava alugado quando ele, ele comprou E olha que interessante que ficou essa conta para esse cliente esse barracão ele estava alugado por um por cento ao um por cento o valor do aluguel então um por cento de 600 mil dá 6 mil reais de aluguel né e claro que um barracão enorme valia isso daí é 6 mil reais o que que acontecia ele pagava a parcela cheia dele que é da 3 e mais ou menos a parcela cheia desse valor e sobrava para ele, para outra carta que ele precisava fazer, agora eu lembrei, o valor era R$ 2.800. Então, uhum. sobrava R$ 3.000. E um, perto aí, R$ 3.200 menos R$ 6.000, dá R$ 2.800, né? R$ 2.800, certinho. O valor da parcela de mais uma carta de R$ 600. De 600.000. Então, assim, o que a gente pode entender disso daí? Agora com o cálculo certo, que 2.800 por nove meses, que foi o tempo que ele investiu, 25.200. Você imagina uma pessoa pagando uma parcela de menos de 3 mil por mês, tá? Em nove meses, ela investiu 25 mil. E ela tem, depois desse momento aqui, um patrimônio de R$ mil reais e mais uma carta de R$ mil que não está saindo nem um real do bolso dela. Uhum. A gente está falando, Josi, de um patrimônio de 1 milhão e 200 mil, tá? 1 milhão e 200 mil, ou seja, é, 600 num barracão sólido, né, que já está rendendo para ele, e mais 600 mil numa carta que está em processo também de ser contemplada a qualquer momento, uhum. né? Então, realmente, o que você falou é isso mesmo: é a pessoa que, ela, começar de baixo. Da onde ela consegue, tá? E poder, imagina, menos de um ano, você imagina, eu fico pensando o quanto que a mentalidade desse cara, Josi, mudou quando ele contemplou e quando ele conseguiu ver isso realizado. Uhum. Né? É, com certeza, ele passou, ele mudou a mentalidade dele, né? E sem contar aí que se ele podia investir esses dois 2,800, ele vai e ele continuar tendo essa disciplina de investir ele vai colocar mais uma carta de 600 mil. Aí a gente já está falando de mais de um milhão e meio. né? Uhum. E, é, e, é, e é o tipo de pessoa, Eliane, que num prazo aí de, sei lá, sendo pessimista, num prazo aí de 10 anos, vai estar com patrimônio de mais de 10 milhões de reais. É possível. É Isso possível. É, que é legal. Que é, é possível. Não, não tem um, uh, como precisar uma contemplação. Né? mas o que a gente vê na prática acontecendo, os clientes realizando, a gente vê que, cara, eu não conheço nenhum tipo de investimento que te propicie uma alavancagem mais rápida e mais sólida do que o consórcio imobiliário. E segura também, né? Segura, sim. E segura, e segura também, porque as administradoras, elas são fiscalizadas pelo Banco Central, então não tem não tem risco né de você perder o seu o seu investimento é só você fazer uma análise de, de qual é a administradora qual é o patrimônio que essa administradora tem como ela funciona né para você realmente fazer a coisa certa Eliane a gente tem mais alguns minutinhos é, só para as pessoas que estão em casa é para as pessoas que estão em casa entenderem você Atua em São Paulo, porém você pode atuar em qualquer região do Brasil. Caso as pessoas aqui da, da, minha, da minha cidade ou qualquer outro lugar que me assistam quiser conversar com você, é possível. Como você trabalha online, você pode atender qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, certo? Inclusive... É verdade, Josi. Essa ferramenta hoje a gente é, cortou essa distância que a gente tinha, que só o pessoal é que saía negócio. E uhum. hoje você tem, a, a, a gente usa a ferramenta Zoom, por exemplo, né? E, e aquela plataforma, aquela mesa digitalizadora que eu consigo escrever para o cliente ali. Então assim, eu consigo fazer qualquer simulação, qualquer cálculo com ele, junto com ele. Hoje eu fiz isso, inclusive. E assim, é impressionante Porque o cliente é a mesma coisa Que se ele estivesse do meu lado Fazendo cálculo comigo uhum. tá? Isso dá uma segurança muito grande tá? Eu consigo atender em qualquer lugar do Brasil hoje E uma coisa que você pontuou Que até esqueci de falar Mas sim, é, a segurança é, é o que faz com que a pessoa Que venha fazer o investimento no consórcio Ela venha é, tranquila né? é, Sabendo que Se ela quer um investimento seguro Aqui ela tem Uhum. Que bacana. Então, só para finalizar, Eliane, eu sempre, quando eu termino a live, eu venho e gravo um stories, né, para marcar o, a convidada que eu tive, para que as pessoas possam localizar ela, tá? Então eu vou fazer isso depois, mas antes eu quero muito agradecer você, foi, é, foi realmente bem esclarecedora a nossa conversa, eu acredito que a partir desse momento... Quem não entendia sobre como o consórcio funciona, né? E quem achava, quem tinha aquela mentalidade de que o consórcio não é para mim, a pessoa vai pensar: não, o consórcio é para mim, sim. É para qualquer pessoa que queira aumentar o patrimônio, que queira cuidar da aposentadoria, que queira cuidar do futuro dos filhos, né? Que queira investir em empresa. Então, a partir desse momento, eu acredito que as pessoas vão entender como, de fato, funciona o consórcio. Então, eu queria muito agradecer as pessoas que nos assistiram. Eu vou deixar essa live gravada até amanhã, meio-dia, tá? E eu queria muito agradecer você pela tua disponibilidade. Eu sei que você esteve doente, né? E ainda assim, você tá aqui, tá... É, batendo esse papo com a gente, porque você se comprometeu comigo, se comprometeu com o meu projeto. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe e que você aumente cada vez mais aí a tua carteira de assessorados. Josi, gratidão imensa por estar aqui. É a primeira vez que eu falo, então eu fiquei bastante, né, um pouco ansiosa de estar tá falando, mas foi uma coisa bem natural. É, Faltou muitos assuntos muito interessantes aí, né? O lado investidor, como ganhar dinheiro mesmo com consórcio para aquele empreendedor que quer vir, que quer expandir o negócio dele. A gente tem propostas aí insanas para fazer para ele. Olha só! É, então, assim, gratidão imensa por você estar tá abrindo essa oportunidade. Não só para mim, né? Eu falo por todo, todos nós, empreendedores, que estamos aqui apresentando. E é um produto mais interessante que o outro, né, Josi? E que a gente não tem acesso se não for uma plataforma como, como a sua. Desejo que todo bom. sucesso para você, acho que você está numa empreitada assim que tem tudo para dar muito certo e ajudar muita gente. Que bom, Eliane, muito obrigada. Tem só alguns minutinhos. Então, gente, muito obrigada. Vocês ouviram o que a Eliane acabou de falar. Tem várias propostas insanas aí para quem é investidor. Então, eu vou marcar daqui a pouco a Eliane aqui. Pra vocês poderem procurar ela, tá bom? Um beijo e até amanhã. Beijo. <risos> Tchau, gente. Tchau.